De mais ou menos mil metros acima do nível do mar, há já só duas mulheres que ainda cumprem uma tradição que diz terá milhares de anos. A transumância das brandas para as inverneiras em Castro Laboreiro conta com os cães batizados em Honra da Vila, que ajudam a abrigar o gado em tempos de gelo. A muda faz-se por motivo de que temos o gado e o gado aqui no branco é muito calor, é um calor insuportável. Falta água, ela está muito calor... Então lá cima é muito mais fresquinho, há muita mais pastagem, há lá, lá muitos campos, muita pastagem. Raquelinda registra em verso o modo de vida que vê dissipar-se, porque não há já quem prossiga com a muda dos animais. Outras pessoas deixaram de ter gado, foi o um motivo que de deixaram de fazer a muda. Foi no Corral de Gonçalo, no lugar onde eu nasci. Tenho tantas saudades do tempo que lá vivi. Éramos muita mocidade, isso não vou olvidar. Do tempo que lá passei, eu sempre vou recordar. Raquelinda abandonou a muda em 2021. A saúde do marido e os cuidados de que precisa o irmão mais velho impedem-na de cumprir um costume a que se habituou desde criança. Antes faço-lhe a caminha, boto-lhe o soninho lá na, na manjadeira, como lhe nós chamamos, e depois vou olhar arrecolho elas conhecem, elas vêm todas para um mim, Elas estão a evacular, agora que estão aqui vocês, Está mais, mas estão a evacular, as vão todas ter um mim, Por isso é que eu dou-me pena muito de vender os meus animais. Sobram já só Leonor Rodrigues e a mãe, Isalina, a tratar da transumância. O ciclo cumpre-se duas vezes por ano, de acordo com as estações. Lá por alturas da Páscoa, Leonor regressa à Brenda, onde ficará o gado até à próxima muda. Uma tradição que teme morrerá por estas bandas quando deixar de a cumprir. De primeira pessoa do lugar à última, toda a gente mudava. Isto por aí, olha, ali por aquela descida abaixo, era só vacas e carros de vacas e de ovelhas, cabras, tudo. As galinhas no alto do carro das vacas, vinha tudo, coelhos, vinha tudo no alto de, dos carros. E agora? Agora não. Agora não, não vê fazer isso porque ninguém a faz. A minha e é Antalada, onde agora estou a viver. Era no carro das vacas que a muda eu ia fazer. Porque olha, cada um fixou -se em seu lado, eles acham que é isso normal. Agora também há muito... Antes a gente precisava mais porque havia muitos animais, precisavam tudo de, de coisa. Agora há menos animais, até muito mais alimento para lhe dar, não nos preocupam. Mas... Resta o gosto, o hábito e o amor pelos animais para prosseguir com a transumância. Em Castro Laboreiro já só fica quem quer e são cada vez menos. Eu sempre fui habituada assim, já não faz diferença. E até acho estranho, eu, eu, eu gosto de passar o Natal aqui e a Páscoa acima e não... É um hábito, foi um hábito sempre, eu nunca deixei de fazer. Eu ia ver os meus outros vizinhos que já há muito tempo não via. O tempo anda para a frente, mas para trás não vai voltar. Passa tão devagarinho que nós não o vimos passar. Eu passei chuva, passei neve, andava no monte com o gado. Mas também esses dias nunca se me han olvidado. Faz parte da minha vida o que vos estou a contar, eu só sei o que passei e não sei o que vou passar.